Olá pessoal, bem-vindo ao nosso módulo 4 da disciplina de matemática financeira. Aqui quem vos fala é o professor Wesley Rodrigues. E hoje a gente vai trabalhar sobre avaliação de investimento e inflação. É, análise de investimento, a análise desses fluxos consiste em essência na comparação dos valores presentes calculados segundo o regime de juros compostos a partir de uma dada taxa de juros das saídas e entradas de caixa. É, basicamente nós temos duas ferramentas importantes para análise de investimento que é o valor presente líquido nosso VPL e a taxa interna de retorno dada como TIR bom valor presente líquido o método do valor presente líquido para análise dos fluxos de caixas é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios ou pagamentos previstos de caixa e o valor presente do valor do caixa inicial, ou seja, o valor do investimento do empréstimo e, do, e ou do financiamento. Para calcular, determinar o valor presente líquido, a gente utiliza essa fórmula, onde ela é dada pelo VPL, nós falamos presente líquido, é igual à somatória dos fluxos de caixa sobre 1, um mais a taxa esperada, ou a taxa projetada desse investimento, ou até mesmo desse financiamento, elevado ao nosso tempo, menos o fluxo de caixa inicial. Então, nós temos o FCN, que representa o valor de entrada ou saída do caixa previsto. Ou seja, com esse investimento, quanto que eu estou prevendo que vai aumentar meu faturamento, quanto que eu estou prevendo que vai entrar no meu caixa, no caixa da minha empresa. E o FC0, representa o fluxo de caixa no momento zero. Ou seja, qual que é o valor que eu estou pegando de investimento, o valor que eu estou pegando emprestado. É, como exemplo de VPL, ou de uma aplicação do VPL, trazemos que admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de 50 mil, no qual espera-se com benefícios anuais de 32 mil no primeiro ano e 36 mil no segundo ano, ou seja, se eu fizer um investimento de 50 mil, a empresa espera que ela tenha um aumento no fluxo de caixa no primeiro ano de 32 mil e 36 mil no segundo ano. Admitindo se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicado aos fluxos de caixa de investimento, então para isso eu utilizo a minha fórmula do VPR. Então, a primeira parte, é, VPL é igual a 32 mil sobre 1 mais a minha taxa de 0,20 elevado a 1 mais 36 mil sobre 1,02 elevado a 2, que é, a minha, que é o meu segundo prazo. É, uma coisa que a gente tem que definir no VPL é que eu vou fazer essa fórmula para todos os meses. Se eu, for, se eu tiver essa aplicação por 10 meses, eu vou calcular esse valor esperado de fluxo de caixa durante 10 meses. Nesse exemplo, temos apenas dois. Então, no primeiro ano, ela vai ter um retorno, um aumento desejado ao esperado de 32 mil. E no segundo ano, um aumento de 36 mil. Então, eu vou calcular para esses dois aumentos. Então, VPL no primeiro ano. Vai ser 32.000 sobre 1 mais 0,20, que é a minha taxa, elevada a 1, porque é o primeiro período. Mais 36.000 sobre 1 mais a taxa de 0,20, que dá 1,20, elevada a 2, que é referente ao segundo ano. Então, nesse primeiro momento, nessa parte do VPL, eu trago esses 32.000 para o valor atual, para o valor de hoje, e nessa parte... Eu trago esses 36 mil para os valores de hoje, menos o meu valor do meu investimento de 50 .000. Então, o VPL é dado por 26.666,67, 26 mais 25 menos 50 mil. VPL vai ser 51 que vai ser a soma desses dois: 51.666,67 menos 50 mil do meu capital inicial. Então, o meu VPL vai ser de 1.666,67 centavos. Ou seja, se eu pegar 50 mil de investimento, se eu fizer um investimento de 50 mil, eu vou ter um fluxo de caixa no primeiro ano, de 32, no segundo ano, de 36. Isso vai me dar um VPL de 1.666,67. E 67%. Tá, qual que é a parte que eu começo a analisar? Bom, o VPL é superior a zero. Isso indica que a alternativa de investimento oferece uma taxa de rentabilidade anual superior aos 20%. Nessa situação, o investimento apresenta-se atraente, indicando sua aceitação. Então, eu tenho que olhar se o meu VPL a uma taxa de atração que eu determino. Nesse caso, eu determinei uma taxa de atração de 20% ao ano se ele for maior que zero ele é um bom investimento se ele for igual a zero é um investimento neutro aí varia muito da tomada de decisão do gestor se for abaixo de zero inferior a zero recomenda-se que não faça esse investimento porque não vai ter o retorno desejado é uma dica é, dentro da matemática financeira, dentro da matemática financeira, nós utilizamos sempre a HP 12C. A HP 12C é uma calculadora da HP, é uma calculadora financeira da HP. Então ela permite que você faça esses cálculos de análise de investimento de uma forma rápida e precisa. Nesses dois links, nós temos emuladores online dessa calculadora. Para quem, quem desejar adquirir a calculadora, é um ótimo investimento. Ou quem quiser usar da forma online, também não tem problema. Você pode usar, se acha emuladores para celulares, para aplicativos de celulares, e até mesmo emuladores online. Aqui está o link desses dois de dois emuladores muito, muito bom. Bom, como dica, vem a utilização na HP. Já fiz o download do aplicativo, agora eu vou usar no meu celular, ou até mesmo de forma online. Se eu quiser usar no celular ou usar esse aplicativo da calculadora, esse emulador da calculadora, eu faço esse seguinte passo. 50 mil, aperto a, te a tecla CHS, a tecla G e a tecla CF0, ou seja, vai ser um referente ao meu investimento inicial. Aplico 32 mil, que vai ser o meu fluxo de caixa do primeiro ano, aperto a tecla G, CFJ e 36, depois 36 mil, que vai ser o meu fluxo de caixa do segundo ano. 36 mil, aper, aperto a tecla G, CFJ, que isso daqui são referentes às minhas entradas de caixa. Depois 20, e a tecla I, que é referente à minha taxa de juros. Depois eu aperto F. NPV, NPV em inglês, é o mesmo de valor presente líquido. Isso me dá um VPL de R$ 1.666,63. Tá? Aqui é mais um exemplo de aplicação utilizando a calculadora HP-12C. Taxa interna de retorno, ou a nossa TIR, conhecida como a TIR, é uma taxa interna. A taxa interna de retorno é a taxa de juros que iguala, em determinado momento do tempo, o valor presente das entradas com as das saídas previsto no caixa. É um método muito utilizado para análise de viabilidade de projetos. A TIR calcula a taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu valor presente líquido se iguale a zero. É, geralmente, adota-se a taxa de início da operação como o um aumento zero, como data focal de comparação entre os fluxos de caixa. Então, eu tenho fluxo de caixa no momento zero, é representado pelo valor do investimento, empréstimo ou financiamento, e os demais fluxos de caixa indicam os valores de receita ou prestações devidas. E nossa TIR é dada pela seguinte fórmula, onde eu tenho o meu fluxo de caixa inicial, FC 0 é igual à somatória... Dos meus fluxos de caixas sobre 1 um mais a taxa elevada a N. É, o I, é a nossa, essa taxa, Izinho, é a taxa de desconto que iguala em determinada data as entradas com as saídas previstas de caixas. Em outra palavra, o I representa a nossa taxa de retorno. Pessoal, como exemplo de utilização da TIR temos admitindo um empréstimo de 30 mil, que vai ser liquidado por meio de dois pagamentos mensais de 15.500. Aplicando essa fórmula, nós temos o valor do empréstimo, como nosso valor inicial de 30 mil, que é igual ao primeiro pagamento de 15.500 sobre 1 um mais a taxa, mais o segundo pagamento de 15.500 sobre 1 um, mais a taxa elevado ao tempo 2. É, resolvendo essa expressão com o auxílio da calculadora Tem seu custo efetivo mensal desse empréstimo Que foi uma taxa de 2,21% ao mês é, Pessoal, lembrando que a TIR Nós não conseguimos res... Não tem uma taxa determinada Então você resolve ela Por uma sequência de tentativas e erros Então eu quero encontrar uma taxa Que eu aplique Onde eu vou igualar essas prestações de 15.500 cada com o meu valor do meu empréstimo, tá? Uma forma de calcular a TIR é através da tentativa em erro ou através da calculadora ou através da utilização da calculadora HP12c. Onde nela eu vou digitar o valor do meu capital inicial, apertar FHC G F CF0, que representa o meu investimento inicial. Pois eu digito 15.500, aperto G, CFJ, que vai me dar as entradas de caixa. Depois 2, que refere ao número de parcelas, aperto G, NJ. Depois eu aperto F e que representa minha taxa interna de retorno. Isso daqui vai me dar um valor da TIR de, de 2,21% ao mês. Ou seja, lembrando que a TIR ela é calculada de forma de tentativa e erro. Então, a calculadora ela já vai fazer esse trabalho, ela já, vai fazer, já vai calcular essa taxa de forma automatizada. É, como análise da TIR, nós fazemos uma comparação com uma taxa média de atratividade, ou TMA. Então, se minha TIR for maior que o TMA, for maior que essa taxa mínima de atratividade é a melhor situação de investimento, onde é recomendado, sempre que a minha TIR for através de uma taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima, ela pode ser definida por você ou por uma aplicação que você está comparando, que você está pensando. Se a, a TIR é igual à taxa mínima de atratividade, não há uma recomendação. Agora vai da tomada de decisão de você quanto gestor. Agora, se a TIR for menor que a TMA, esse investimento não é recomendado. Porque você tem uma opção melhor no mercado. Você pode investir em ações, investir em outra coisa que te dê um retorno melhor. O material utilizado nesse módulo 4 está disponível no capítulo 10, análise de Investimento e Reposição de Ativos, da página 157 a 182 do livro da Saf Neto. Lembrando que esse livro está disponível na nossa biblioteca virtual da UFMS e vocês podem procurar por esse livro usando o nome do autor, o título do livro ou até mesmo o ICBN. Pessoal, nesse módulo 4, nós trabalhamos sobre análise de investimento. Tá? Ou seja, quais ferramentas que a matemática financeira pode te auxiliar na tomada de um empréstimo ou na realização ou não de um investimento. E espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso dessa disciplina de matemática financeira. E até a nossa próxima aula.